E aí rapaziada da foda de flash, tudo na paz? Everton aqui na área, para falar mais uma dica fodida para vocês. Aqui é assim, mato a cobra e mostro o pau. Revelo para vocês as melhores dicas e receitas para nunca mais deixar a gostosa na mão. E não passar mais vergonha. Se você está decidido em mudar essas frustrações, presta atenção no que vou contar neste vídeo. Isso vai mudar a sua vida. Isso história meu irmão. Aqui na descrição e nos comentários tem um link para outro vídeo, onde eu mostro como acabei com a gozada rápida, meu irmão. Por causa disso, quase acabei com a minha vida por causa da ejaculação precoce. Tinha depressão e sofria muito com isso. Era muito sofrimento e que pode acontecer com você e outros homens. Por que não tinham as informações corretas para acabar com isso? E como sei que isso é uma praga, vou revelar como você pode se curar. Assim como eu fiz para me livrar disso. Depois dessa dica de hoje meu irmão, assista o vídeo da descrição. Isso vai mudar a sua vida meu camarada, assim como mudou a minha. Hoje eu que controlo minha gozada e sou muito mais feliz. Então se liga nesta dica que vou te dar agora. Mas vale ressaltar que isso não vai te curar, mas ajudar a te dar mais alguns minutos na cama, fechou? O que vai curar mesmo é o que eu deixei aqui na descrição, beleza? Então confira essa dica que pode te ajudar e não esquece de dar aquele like no vídeo e se inscreve em nosso canal. Vamos lá então a dica de hoje. É o famoso nó de cachorro, uma planta que ativa suas energias, cansaço mental e repõe os hormônios do que causam a ejaculação precoce. E apetite sexual. A medicina usa suas raízes como afrodisíaco natural e pode ser usado como infusão através de chá. E pode ser tomada diariamente. Olha que top! Essa dica aqui vai ajudar no seu desempenho sexual. E lembrando que isso não vai te curar, entendeu? Vai apenas ajudar na hora de dar aquele pega na gostosa e talvez não passar mais vergonha. E não deixe de conferir o comentário aqui embaixo onde deixei o link do que realmente vai curar seus problemas sexuais. Com o método natural definitivo e voltar a transar gostoso. E fazer a mina pirar. Esse mesmo método já salvou muitos homens além de mim. E não se esqueça do like e se inscrever no canal. Para saber mais dicas e novidades. Tamo junto e forte abraço.